Oi, gente, bem-vindos à segunda parte do Fundo do Baú com a Rosana Hermann, yes. minha colega jornalista, super viajada, super experiente na profissão dela, super ligada na internet, uma pessoa que lida muito com os jovens. Rosana, eu acho que isso te faz essa pessoa tão uh, atual, né? você é muito atual, você é muito ligada no que está acontecendo e isso é muito bacana. Mas a gente já viu na terça-feira também que ela é uma pessoa que se liga também no passado, nas coisas boas da vida. Estou ancorada em algumas coisas, né? Tenho ancoragem. Né? Que bom, <risos> né? Precisa, né? E se é de guardar coisa. Eu não sou assim aquela hoarder, sabe? que guarda muita coisa. Eu mudei muito tempo, muitas vezes, e fui perdendo coisas ao longo do caminho. De vez em quando eu tenho essa tendência, aí eu pego e jogo tudo fora, assim, eu não gosto, eu não gosto muito de ficar presa. Ao passado, as coisas, parece que você vai arrastando, mas aquela figura aí a manjar saindo do mato ah. com, com, com, com, com, com os pelucares é. de, de concha dela que me irrita. É. Então eu quero ah, me livrar dessas coisas. Não sou muito de me apegar, mas tem uma tendência a juntar a vai é. de um jeito e, e claro tem algumas coisas que você estava falando que me são caras claro mostrou no programa no programa anterior a madeirinha que o filho escreveu é. para ela tal criança aí hoje é um apagão de 27 mas que tem um valor sentimental que é difícil Fala, é. não esse vai para o lixo não não é, não, não é, vai é, é não, não muito vai. bacana então vamos ver o que que a Rosana guardou aqui para esse segundo bloco do fundo do baú vamos começar vamos lá, vamos lá. pode abrir pode abrir é. Vamos levantar, vou começar com uma, uma coisa que eu... uhum uma caneta que eu ganhei de presente ah. da minha filha, Anitta. Ah. que eu fiquei muito orgulhosa, porque a assim, gente fala do meu filho que ela se fez jornalismo, se formou, e aí quando começa... Ela tem a... quantos? 22. 22. 22. E aí, sabe quando começa a ganhar o dinheiro e tem o próprio dinheiro? Então eu acho que esse foi um dos primeiros presentes que ela comprou com o dinheiro que ela ganhou do salário dela. Que, legal. que não é aquela que a mãe dá o dinheiro e a filha vai com o dinheiro da mãe e compra o presente pra mãe com o seu dinheiro mesmo. Ah. Sabe, que você fala, não? ela comprou com o dinheiro que ela ganhou trabalhando, então tem muito valor e ela falou olha mãe comprei uma coisa bacana sabe assim tipo o um valor que vai fazer falta né é né sabe? aquela sabe? caneta de cristal é aquela coisa que ela conseguiu comprar que com o dinheiro dela o trabalho dela uma coisa que ela achou que tava à altura de uma coisa bacana para mãe para uma jornalista é. uma eu achei tão lindo isso é. sabe porque é aquele presente que tem um esforço de você gastar aquele dinheiro. Claro, né? O é, um pouco que você ganha é você tirar é, pra... Exatamente, tirar pra né? tirar pra, dar pra mãe. Então ah, eu achei tão bacana isso. Você merece, é, com certeza. Com assim, é, Eu acho que quando a gente ganha um presente, a pessoa compra um presente e, às vezes, ela, quando dá um presente, ela coloca uma coisa ali. Seja um, um desejo, seja uma coisa que ela procurou pra você... ou Um seja amor, grande, um amor né? sabe uma. Então eu gosto de ler isso. Sabe, nas coisas que as pessoas... E o que você achou dessa escolha dela de, de seguir a carreira de jornalista? Eu fiquei... Ela, desde pequena, ela nasceu para escrever. Porque ela era pequena. um dia um amigo meu veio em casa e trouxe um livro para ela, o Beto. O Beto foi em casa e, e trouxe um livrinho de presente para ela, que ela era pequena. E enquanto ele estava em casa, me visitando lá... Ela estava no quarto dela fazendo alguma coisa. Daqui a pouco ela veio, ele estava quase indo embora. Eu falei, ah, falei a Anitta, o Beto está indo embora. Ela, ai mãe, pera um pouquinho que eu estou terminando aqui. Aí ela foi lá, pegou umas folhas de sulfite, cortou, grampeou, desenhou. Ela falou assim, como ele trouxe um livro para mim, eu achei que o mínimo que eu podia fazer era dar uns livros para ele. Então eu escrevi três livrinhos. Que graça, Fiz uns livrinhos de papel para dar para ele, porque ela sentiu que ela tinha que retribuir. retribuir. E ela falou, e um dia se eu tiver a minha editora, ela falou assim, quem é ah? que meus livrinhos já tem três, já é uma coleção. Então, que já queria escrever e já tinha essa maneira de... Já, já ia ser jornalista, é. sabe? Então, e você acha que, eu... que ela segue por que ramo assim, você imagina? Então, ela gosta muito, ela tá trabalhando agora com comportamento internet, ela trabalha no Caderno do Estadão, é o E+, mais do Estadão, que e ela legal. tá indo agora para Nova York fazer um curso de Broadcast na hum. New York Film Academy e fazer um outro curso de inglês e tal. E ela gosta muito de esporte. Ela tem um canal no YouTube chamado T, é, FTPM, que é ah. futebol para mulheres. E parece com TPM, que é FTPM. FTPM, FTPM, ah. E ela comenta futebol e... Ah, assim que é legal. Tudo vou, conhecer, vou conhecer. Vou conhecer a neta lá no YouTube. Vamos é, todos é, conhecer. Então, esse é um, um presente que... Muito bacana. Tá funcionando ainda, tem tinta? Funcionando, funciona, tem tinta, funciona, tem tinta uhum. ele só usa por ocasiões especiais. Uhum. Assinar contratos, <risos> é. exatamente. exatamente. Agora eu vou falar uma coisa também, assim, muito pessoal, que é esse Ai, colar. Né, Pessoais de viagem. Esse é um colar de contas de Murano e que um dia, assim, há muito lindo, tempo, gente. quando eu fazia física ainda, eu vi esse colar numa feira de antiguidades e eu falei que coisa linda. E, tal. e eu não conhecia a mulher, não sabia como é que fazia as contas, nada. E eu queria o colar pra mim. E aí eu botei esse colar um dia, que eu também só botava em, em ocasiões especiais. E um dia eu coloquei e encontrei uma menina num estúdio de TV. Você sabe como é que é televisão. É aquela inveja, aquele olho gordo. Você pode não acreditar, mas lá tem. Dentro, tem, né? é. E eu lembro que eu entrei nesse estúdio eu tava com esse colar e essa menina que tinha uma coisa assim que eu sentia que rolava, alguma bad vibe, ela olhou pra mim e falou assim Ai, que colar pra mim, eu não o colar fez assim, pof, estourou inteiro, as bolinhas saíram rolando por todo Será? o estúdio, juro por Deus, sem ninguém encostar, o colar explodiu. Aí eu falei pra ela, você pode, pelo menos, me ajudar a catar as bolinhas, <risos> assim? E aí ela catou, agora assim, com à vontade agora. <risos> e aí algumas bolinhas sumiram e eu tentei montar o colar de novo, mas naquela hora eu fiquei muito assim. Eu falei, quer saber? Eu vou até Murano um dia e vou comprar outro colar de contas feitas em Murano lá, só por causa disso que me aconteceu aqui, é que isso aqui não é justo, ela estourou minha palavra. E aí muito tempo depois eu fui Nossa. pra Murano e fui lá na ilha. Murano, uma, uma ilha uma de Veneza, Veneza ali, é. né? É, Vetezinha é, Veneza. Veneza. É. E aí eu fui e fui numa.. Nem achava mais o colar, que era uma coisa tão antiga, achei um, um parecido. Muito Comprei bonito. um outro colar, mas remontei esse, que é o original. Esse é o original. Esse é o original. Ai, ah, que legal. Como Como é que você Mas você comprou então as você contas, as, as bolinhas? As contas, as bolinhas e refiz e remontei é, o colar. Lindo. Porque assim, é assim. Às vezes, uma coisa que se é cara pra você, tipo, eu gostava muito desse colar, sabe? Então, eu não quero que... Ah, ainda mais depois de uma coisa dessa, uma que coisa aconteceu dessa, que também, muito, marcante, assim, é, marcou, né? Sabe? Tinha, uma, e tinha coisa, uma coisa de proteção, tipo, né? Coisa de proteção, e eu falei, eu vou voltar, eu vou lá para Murano e vou... Que massa! E vou remontar isso aqui. Que, que é aquela hora que você fala que eu não, eu não vou levar desaforo pra Murano. Sabe? <risos> não vou levar desaforo pra casa. Lindo. Da... Então tem e, esse e, que e por falar nisso, você tem esse lado meio. Né? Porque é. você fica pensando, como é que você vai montar uma coisa dessa de novo tá mas você é bem. Eu sou muito crafty. Crafty, eu sou trabalhos manuais. Que é como a gente vai para os próximos objetos. Podemos aqui. ir. Eu porque. Faço, é, é na internet que, é, a gente, que a gente acompanha, sabe. Exatamente. Né? A coisa do crochê. O crochê crochê e tricô, exatamente. Eu faço tricô e crochê desde muito pequena. Desde criança. Na minha família, minha mãe, minha tia, minha irmã, toda minha sobrinha, todo mundo faz crochê e tricô. É uma coisa de família, família, almoção, depois do almoço ah, é a mulherada, a mulherada. Que legal. Sempre a gente teve essa coisa do tricô. E eu vou já montar, mostrar aqui. Esse aqui é um macaquinho que eu vi a receita em Berlim, numa viagem eu comprei a lã e o kit para fazer o macaquinho. Ele é feito numa peça inteira, com técnica de fazer meia de cinco agulhas. Então eu fiz uma caquinha e aí eu fiz uma namorada pra ele, pra ele não ficar sozinho, então eu fiz um casal. — Inteiro? — Inteiro. É uma peça só sem costura. — Que dificuldade, né? É não? bem difícil. É, esse aqui especificamente é uma coisa assim, não é que é difícil, é complexo. Você tem que prestar atenção, porque é muito matemático, tem assim, você tem que seguir realmente Sim, é depois de vida, o tamanho certo, aqui, o diâmetro é Exatamente tudo. Então assim, eu fiz ele... — E aí o enchimento depois? É. — vai... esse, esse aqui veio... No kit veio umas bolinhas ah, que pra pôr nas pontas. Deu. E esse aqui eu preenchi com lã e esse aqui vem com... Esse aqui que parece de larinha, toda sabe? Toda. Que é. Tem aquelas é. coisas em E eu fiz os dois. Tem Agora, o, o curioso do tricô é que eu achava que eu sabia fazer duas coisas só na minha vida. Que era tricotar né, e escrever. Ah. E eu descobri que eu só sei fazer uma, porque as duas são a mesma coisa. Você fala, mas como assim? Porque texto é o particípio passado de tecer. Se, você fala, se eu tivesse tecido, ah se eu tivesse texto... Então, texto e tecido e escrever, são a mesma coisa. E quando você faz tricô, se você desmanchar um tricô, é igual ao seu olho lendo um texto. E todas as expressões Sim. do texto é assim, perdi o fio da meada, Sim. tecelagem. Sim. Não dá assim, sabe assim, ponto final, é. carreira, é. sabe assim? Tanta coisa, trama. A Sim. trama que você desenvolveu uma trama para escrever trama é a trama. Muito então, louco. Muitos. Não Muitos assim, vocábulos, muitas palavras do mundo da escrita estão ligadas à tecelagem. Coisa, sabe? Então é incrível. Assim, o então, o é, um casaquinho também um óbvio, um você, é você faz cachecola, faz touca. Faço, tudo, faço guia, faço touca, faço gol, faço, faço suéter, faço tudo. Que delícia. Então esse é o meu mundo de tricô. Só tem gente que fala assim, ah, mas não é possível que você faça acha que é incompatível. Você faz tricô, então você não pode entender de, de internet ou não pode ser... O que é uma coisa coisa de total né total porque hoje todo mundo é meio renascentista é o homem da renascença a mulher da renascença que você faz um pouco de tudo você lava passa, a cozinha grava edita que bonitinho sabe isso. então é você ter eu acho que é uma nova um novo renascimento que a gente tá passando. Então assim, o ídolo tem que ser Leonardo da Vinci, sabe? O quero que pensa, desenha e tal. Faz, faz de tudo. Faz de é, tudo. É. A gente se vira. E que hora que você faz? Então, eu faço que bem hora? tarde da noite, antes de dormir lá, tardão. Eu sento no meu canto, faço um pouco de tricô, sabe? Eu fico focada ali. Que é uma espécie de mantra com as mãos, sabe? você fica lá fazendo, agora eu estou falando into agora. Tem né? essa coisa de, da, do movimento é. repetitivo que você fica ali e é meio essa coisa do, do mantra é. mesmo, né? Que você vai pensando na vida ali. E vai fazendo. É uma terapia, então, é. né? Então, esse é esse uma é graça. Matricô, meus, Tem nomes? Meus marcadinhos. Ele se chama Jacob. Jacob. é Ele é o Jacob. <risos> é, ele é o Jacob. É ah, é, olha é. que graça o casaco. É. E ela? Ela não. É. ela não tem. que dar um nome pra ela? Ai, não sei. Não, muita responsabilidade. É, né, é, gente, é. que nome? Ai, vamos pedir vamos pedir. Dá um nome pra ela, por favor, namorada do das Por favor, não quero. Porque Porque ela ela muita responsa. Muita responsa. Mas olha que gracinha o casaco dela, tem brilhos e tudo brilho. mais. É chato. Ela tem Doem. É, Clem. Clem, por que não, né? Mas então... Palpita aí, depois eu vou passar pra Rosana. Bom, Não, ela mesma vai ler eu... os comentários também. Aí eu vou ler o um nome pra ela. Adorei. Gente, meu, meu Obrigada. E esses dois últimos objetos têm a ver com muito com internet. Os dois têm a ver com internet. Que a que gente, gente falou no primeiro que a gente programa, falou... que você tem essa coisa, desde 70 ela já estava ligada no computador, nem existia o PC, o computador que a gente tem em casa, nem existia, você já era ligada nisso. É, e um, esse de blog é um prêmio que eu ganhei de blog, né que eu ganhei é, há muito tempo, que foi The Bob's The Best of Blogs, que é um prêmio de Berlim, porque eu tenho o querido leitor, assim, quando começou o blog, hoje eu tenho uma coluna no Instagram, que é o blog, e que eu atualizo com uma frequência muito menor, que eu atualizava o dia inteiro o meu blog. Mas meu blog eu criei em 99, estreou em 2000. Nossa. Então é muito... Ela tempo, é muito pioneira, internet é, é muito tempo fazendo blog, de mudou e eu vivi do blog. O blog me trouxe muita coisa. Eu ganhei, assim, tipo, amigos, assim, eu ganhei dinheiro, eu ganhei emprego... Eu Muita gente no mundo inteiro que eu ia viajar, chegava, tinha uma pessoa que lia o blog e me recebia no lugar de que me levava para é. passear, sabe? Incrível. Até hoje eu fui para Vancouver e encontrei a Renata, que era a minha leitora do blog, sabe, que eu já conhecia... E o blog gente. falava do quê? É um blog especializado em generalidades. naquela tá. época era começo de internet, então o blog era uma coluna que comentava tudo que acontecia. Tá. Todas as novidades tecnológicas, os fatos, sabe, tudo. Então, quando eu ganhei o prêmio de melhor blog, no ano seguinte eu fui convidada para ser jurada desse prêmio. Então durante quase sete anos eu ia todo ano para Berlim, que chato. me reunir com blogueiros do mundo Nossa, inteiro. Que chato. Pra... chato, né? Chatíssimo. Então, Vai em Berlim e com, esse, com essas pessoas. Com essas é. pessoas então... todas, assim, que você sabe você conhece blogueiros que sabe do Paquistão, e sabe? Aí que estão pensando em coisas tão diferentes e coisas tão bacanas. Isso! Né? Então me deu uma visão Nossa. muito globalizada. É, por causa desse, desse trabalho que eu fui fazer pro The Bobs então foi para mim foi um foi muito importante sabe? The Bobs 2008 o é. que, que é por que o Bobs The Best of, ah, best foi of a Bobs ah da isso. Então foi. Que máximo, é máximo, que lindo, né? O prêmio. Foi super bacana. E isso. hoje em dia, você, você não tá com nenhum. Tem alguma coisa sua na internet? Então, não. Assim, eu tenho várias. também. o Twitter, né? Sim. Twitter Twitter, é o Twitter, que é o mais é, ativo. É. Mas a qualquer momento eu reativo qualquer outro canal, porque eu tenho. Você tem YouTube, tem, tem, tem YouTube, querido é leitor, tem é. Que é meu blog, tem tudo. Tu, é. Tá tudo ativo. Que né? bacana. E, né? e o Twitter, que é meu querido, porque eu, eu descobri que eu twitava antes de ter Twitter. Eu comecei a ver meu blog, já tá? tem tweets de posts de três linhas, coisas que eu punha assim rapidinho, pareciam tweets, Sim, sabe? Legal. Então o Twitter. Casou com o meu jeito de perceber uma coisa, sentir uma coisa e logo querer... Comentar duplicar. rapidinho ali, é, de então, uma maneira curta. Exatamente. A, a o Twitter é assim... Objetiva, né? É, muito... Ele, é, ele é, tem o meu espírito, ou eu tenho o espírito do Twitter. Uh -huh. né? E um dia, eu estava lá no, no Twitter, eu sigo a NASA, né? Porque eu sou física, eu tava lá, mas eu sigo a NASA. Você é, é Física? Sou formada ah, em Física. Se você já falou isso já e eu não tinha ainda... Você é formada em sou Física? Sou formada em Física. Fiz quatro anos de bacharelado em Física, depois fiz dois anos é, de pós-graduação em Física Nuclear. Então... ele eu... virou jornalista. Exatamente. Então, mas eu, Então tenho essa... essa Gosta? Gosta. Sim, ideias Então seguindo a NASA no Twitter e um dia a, eles iam, sei lá, escolher, sortear, não sei qual era, o um critério randômico, <risos> não sei o que era, mas 100 pessoas iam para é, pra NASA. Conheci a NASA em, no Texas, em Houston, lá no... Houston, we have a problem. Houston, naquele, we have a problem. É, naquele nossa. lugar lá. E eu falei, gente, tomar... Nossa, já pensou se eu fosse? Aí eu recebo um e-mail que eu fui uma das 100 pessoas que iam pra NASA Eu falei, mano, para tudo. Nossa. por Para tudo porque eu tô indo pra NASA. Assim, é, é, Imagina, uma pessoa que né, não gostou que, disso. Que, é é criança. Criança. E era o último tinha um lançamento e tal. Lá. E a gente ia, essa sempre, esse grupo pessoas do mundo inteiro, ia pra lá. Eu comprei isso aqui na lojinha da NASA, sabe? Assim, eu ia botando uma roupa, numa jaqueta, falei: não, deixa, deixa, aqui, deixa aqui mesmo da, da, da NASA, essa insígnia. E aí você ia, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns astronautas, fazer perguntas para eles. É né? um time super seleto, visitar o lugar onde os astronautas são preparados, tá? enfim. Aquela, assim, piscina, aquela, aquela piscina, coisa. aquelas coisas. e você entra, em todos os, você entra dentro das espaçonaves, porque é tudo muito pequeno, claro. apertado de tirar foto. E aí a gente conheceu a sala de controle é, da Apollo, que foi para a Lua, que é claro. antiga e está lá preservada. né E uma sala de controle de hoje, que a gente conversou ao vivo com, com, os com os astronautas, na Estação Espacial, tudo sem gravidade lá conversando com a gente. E a gente acompanhou uma, uma conversa do Obama com eles. E aí, bastidores, Obama lá com o cabelo arrumando o cabelo dele antes de começar a transmissão e conversando com a gente. Cabelo, a gente faz... né? Mal tem e cabelo, cabelo é tão arrumadinho, né? É? e conversando é. com os astronautas. Então, aquilo pra mim parecia assim, mágico, sabe? Eu falei, cara, olha que mundo a gente tá hoje. Agora né? é que eu vim parar, é, né? É, é. Que olha como um o mundo pode levar qualquer pessoa pra qualquer lugar. Qualquer, sabe? Um blogueiro, um Twitter. Então, isso que a gente fala assim, ah, a menina começou do nada, fez um canal no YouTube, ganhou o um mundo, hoje ela é famosa, e tem, tá sabe? Com Construiu casa para a família inteira, mudou a vida, sabe? Então, isso está ao alcance das pessoas. Seja de uma maneira é, planejada, seja aleatoriamente, seja por sorte, seja o que for. Mas, assim, acontecem essas coisas com pessoas. Pessoas vão parar em outros lugares porque elas ousaram experimentar um novo portalzinho por alguma coisa na internet. Um tweet pode ser um portal por alguma coisa, sabe? Ele abre uma porta, o um, seu canal é um portal para ir pra outro lugar. Sim. Então a gente descobriu que a internet tem esses assim, a gente, você pode ficar procurando buraco negro no Cosmo, mas às vezes tem pequenos portaizinhos que você aqui mesmo. Fazendo coisas te levam para outros lugares que pareciam impensáveis. Ah, Antes, impossíveis de chegar Exatamente. É. Inimagináveis. E isso está ao alcance de todo mundo o tempo inteiro. Você pensa, o Whindersson era um menino sem camisa no calor do Piauí, porque sabe-se no quarto dele. Fazendo assim, vlog, abriu o câmbio, começou a fazer vlog, e é um cara que ganhou o mundo. É um e Rosa, no dia que você acha que isso vai parar, hein? Que é muito louco, né? Até eu acho que é mais louco ainda, porque além de ser uma, uma grande transformação, é muito rápido. Né? É. O que está valendo hoje, daqui a um ano, já não é mais. Exato, porque assim, porque o que mudou... O que, que lá, vai acontecer? O que mudou é que as coisas, é, elas crescem numa velocidade é, que antes a gente não vivia. A gente vivia um mundo onde você dobrava aqui, dobrava ali, triplicava aqui, triplicava ali. Agora não, agora você faz uma coisa, essa coisa pode crescer exponencialmente, dá um salto. É sabe? o que você falou, cara, você narra num dia e no outro dia, exatamente um grande grande. Então, é, de alguma maneira, a gente nunca conviveu com este com isso, com essa velocidade, com o infinito, a gente nunca conviveu com isso. Então, eu acho que por causa disso, a gente tem que se preparar muito bem, individualmente, como pessoa. Cuidar de si. Cuidar de si, pra não perder a cabeça, pra não achar que ficou melhor que todo mundo, sabe? E às vezes, a assim, eu sempre falo, sucesso é que nem subiu o Everest. A visão lá de cima é linda, mas ninguém mora lá em cima no Everest. Você sobe e já desce. Se você quiser de novo, tem que subir outra vez. Ninguém, ninguém mora, no, ninguém fica no sucesso para sempre. É verdade, é sabe? Verdade. Então, a gente tem que ter essa noção de que é uma possibilidade que você vive e depois você volta então tanta questão. O dia Agora, dos gente... bons momentos, né? É, e, exatamente. E... Cheguei lá, As não op... tenho lá. É, é. A gente tá sempre indo, de... né? Sempre no caminho. Maravilhoso. Continuaremos indo com o canal, com o furo do baú. Espero que você guarde muitas outras recordações maravilhosas da sua vida. Eu que você tenha eu... mais muitos bons momentos para contar para gente, para guardar para você, obviamente, para se orgulhar no futuro né, da sua é. vida. Porque a gente essa, é bem essa, velhinha, a gente. Bem velhinha, né? para trás e falar assim, puxa. Vivi, fiz coisas, experimentei. Quanta coisa. Sabe, boa. Ousei. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês também, Rosana. Obrigadíssimo. Adorei te receber. Eu sabia obrigada. que ia ser um programa delicioso com ela. Gosto muito da Rosana, acho ela muito inteligente, muito especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Curta aí o nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família, se você gostou. Espalha aí pro pessoal, que agora tem um canal aqui da Luciana Oliveira, mostrando as recordações do fundo do baú. E tem o meu baú também, Opa. porque esse programa nasceu, porque <risos> eu guardo um monte de coisa. E falei, bom, mas se eu guardo, um monte de gente deve guardar também. É verdade. Então eu tenho, toda quarta-feira, o baú da Lu para mostrar para vocês as minhas recordações da minha vida. Eu brinco que é uma autobiografia digital. Olha, é, isso é, isso mesmo, é isso, né? É, isso mesmo. é uma autobiografia digital. tô ali contando minha vida e mostrando para vocês um pouquinho. Espero que vocês gostem. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Bom, Rosana, chegou a hora da Polaroid na entrevista. <risos> Todo entrevistado. A gente tira uma selfie com a Polaroid. Porque... É uma... Um ah, presente verdade. pra você. Ai, ah, que legal. Pra você guardar de recordação. Ai, ah, que linda ter essa coisa de. É. Olha que lindo isso. De... Espero que tenha sido um bom momento pra você. Um momento seríamos com alegria. Ai, eu e não... aí fica o registro. Eu então. tava toda assim, eu achei tão legal. Eu tava toda animada. Ai, gente, eu vou lá hoje. Meu, desde ontem que eu tô assim, sabe? Preparando e eu, as coisas. Coisa, Pensando a semana inteira que eu vou pegar e tal. Então é um acontecimento. Verdade. Sabe? E eu acho que a gente já começa, sabe? Porque, bem recordação, a gente já começa aquela viagem, a voltar mesmo naquele tempo, né? A, a pensar em pedaços da sua vida, em pessoas da sua vida. Então é, é, é legal, porque não é só este momento, é tudo que vem antes Sim. pra você chegar a lá. preparação Então eu achei, achei muito... Olha, já, já estamos aparecendo aqui, Ainda estamos... tem essa mágica aqui, ainda né? Ainda tem essa mágica. Obrigadão, viu, Obrigada, querida? querida? Adorei, adorei suas histórias, Parabéns. não percam. Olha... Faça uma maratona no fundo do baú, sabe? Boa. Faz uma maratona, você pega... No um weekend. weekend, é. assim e tal, e você assiste os vídeos Ai, assim, de é maratona, delícia, é, é legal? Obrigada. Obrigada, querida. Gente que fala que me acha inteligente, olha, vocês vão ver o meu boletim, a minha fama vai por terra. Mas, enfim, de inglês eu era boa, de inglês eu era boa lá.